Oi, oi, oi, oi, Pra quem não me conhece, sou Sheila Ferreira Animania. E hoje nós vamos fazer uma saia de tule com fir, fio de nylon. Esse fio aqui, tá, a gente? Ó. A gente vai... Me pediram pra fazer um vestido que fosse pouco tecido e com saia de tule, né? Ou organza e fio de nylon. Então, a gente vai fazer. Eu tô usando esse aqui, que é o 060, Tá? Aí, você pode escolher outro da tua preferência, ou mais grosso, ou mais fino. Eu tô usando esse aqui. Aí, a gente vai estar tá fazendo hoje, na zigue-zague, na máquina doméstica, essa saia aqui, ok? É uma saia, saia de tule. Aqui, eu cortei quatro, porque o meu, minha roupa, o meu vestido que eu vou fazer, depois vocês vão ver ele pronto. Ele vai quatro saias de tule. Então, eu quero que fique aquele... África aquele movimento andulado. Então, eu vou pegar o fio de nylon daqui e vou enrolar num cano de PVC, ó. Vou enrolar ele e colocar a ferver numa panela de água, né? Num recipiente que cubra todo esse cano. Eu vou enrolar um monte de fio aqui e vou colocar ele ferver. Deixa ele ferver por uns cinco minutos e depois coloco ele esfriar. Deixa ele esfriar bem para ele dar aquele movimento, aquela ondulação na bainha da saia, pra ficar bem linda, assim, ó, vou... é pra dar esse movimento aqui, ó, pra dar esse, esse barradinho aqui, ó, todo enroladinho com essa ondulação, então a gente enrola num, um, eu enrolo num cano de PVC, vocês podem estar enrolando no outro recipiente, no outro negócio, né, pra dar esse efeito aqui, ok, gente? Vamos lá fazer a nossa peça, então, já dá o teu joinha aí e curta o nosso canal, Aqui tá a nossa saia. Aqui a nossa saia. E aqui o nosso. O nosso nylon. Aqui tá o nosso nylon. Agora a gente vai pegar. Vai pegar o um nylon aqui. Colocar aqui na bainha da saia, ó, aqui, e virar assim, ó, como se fosse fazer uma bainha já, ok? Vamos colocar aqui. Zigue-zague, tá? A gente vai colocar no ponto zigue-zague, aqui, zigue-zague médio, tá? E... Zigue-zague médio. E vamos dobrando a bainha aqui, segurando o fio de nylon e vamos pregando, ok? Bora lá então. Aqui a gente deixa um pedaço, né, maior, corta, ficou esse pedaço aqui. A gente vai dar um nó aqui para ele não puxar, tá? Feito o um nó, corta o excesso, mesma coisa você faz desse lado aqui, você deixou um pedaço aqui também, ó. Mesma coisa. nossa bainha de saia tá pronta. Olha só que bonitinho que ficou. E a nossa bainha de saia com fio de nylon ficou pronta. Olha só que bonitinha que ficou. Ok, gente? Então, é isso. Beijos.